Anomalia no céu do Brasil está criando um Triângulo das Bermudas Espacial sobre o Sul e Sudeste. Satélites e veículos espaciais que passam por essa região podem sofrer danos. Um fenômeno apelidado de Triângulo das Bermudas do Espaço intriga pesquisadores. Oficialmente conhecido como Anomalia Magnética do Atlântico Sul, trata-se de uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra que ocorre sobre as regiões sul e sudeste do Brasil. Satélites e aeronaves que passam por essa região podem até mesmo sofrer danos. A Agência Espacial Europeia já alertou para o crescimento gradativo da anomalia magnética do Atlântico Sul entre 1970 e 2020. De acordo com um estudo publicado em 2020, o campo magnético da Terra perdeu 9% de força nos últimos 200 anos, sendo maior impacto na região da anomalia. A NASA também tem investigado o fenômeno. Isso faz com que os satélites, quando passam por essa região, tenham que, por vezes, desligar momentaneamente alguns componentes para evitar a perda do satélite, porque a radiação, principalmente nessa região, é muito forte. Então, é do interesse das agências espaciais monitorar constantemente a evolução dessa anomalia, principalmente nessa faixa central completa Marshall. O triângulo das bermudas do espaço causa problemas. Como essa região tem um campo mais enfraquecido, as partículas do vento solar entram nessa região com mais facilidade. O fluxo de partículas carregadas que passam por aquela área é muito mais intenso, explica Marcel, doutor em física e pesquisador do Observatório Nacional. Não são apenas os satélites que apresentam problema. Computadores e instrumentos a bordo da Estação Espacial Internacional, dos ônibus espaciais e da Dragon, da SpaceX, apresentam as falhas ou outros problemas ao passar pela anomalia. Nessa região, a menor intensidade do campo geomagnético acaba resultando em uma maior vulnerabilidade dos satélites às partículas energéticas a tal ponto que podem ocorrer danos às naves espaciais à medida que atravessam a área, disse o professor de geofísica da Universidade de Rochester. Mas afinal, o enfraquecimento dessa barreira geomagnética tem alguma coisa a ver com aquilo que é chamado de inversão magnética e ainda está relacionada com os eventos do fim?